Bom, até agora a gente já viu o que, que são forças e qual é, quais são os efeitos delas sobre objetos. Né? Nós, vimos o que, nós vimos o conceito de trabalho e nós vimos o conceito de energia através da energia cinética. Qual que é a relação entre todos esses conceitos? Né? A gente já viu... Ih, rapaz! A gente já viu que, é, do, da definição de trabalho, né, aparece o conceito de energia, mas né, o conceito de energia é mais fundamental ainda do que o conceito de trabalho, está certo? O conceito de energia é um conceito que é extremamente fundamental na física. Tá? Nós vamos chegar a um princípio, que é o princípio de conservação de energia, que é um princípio que... É tão fundamental que, inclusive, partículas elementares, né, partícula, determinadas partículas, a existência de determinadas partículas são uh, determinadas a partir desse princípio. Tá? Qual que é o problema do conceito de energia? Né? Você é um daqueles conceitos que, é que são difíceis de explicar em poucas palavras e, e de maneira extremamente simples. Se você vai procurar na internet o que, que é trabalho, o que é energia né? você vai ver essa definição aqui no fundo que está aparecendo circulada pela linha vermelha energia é a capacidade de é, executar trabalho tá? e aí você cai numa definição de tipo né, cachorro correndo atrás do próprio rabo, ou como eu gosto de, de chamar o tal defeito Tostines né? Tostines vem mais porque é fresquinho é fresquinho porque vende mais né? é uma coisa que é uma definição que a gente chama de definição circular. Tá? Uh, energia, o problema de descrever o conceito de energia, é que ele é um conceito, um conceito extremamente abstrato, tá certo? muito difícil explicar em termos, de, em termos de palavras simples, do mesmo jeito que o conceito, por exemplo, de tempo. Né? Lembra lá do, do, do vídeo em que a gente falou de tempo? Tempo é o que o relógio mede. Né? Essa foi a definição do Einstein, né? uma definição extremamente pragmática. E é, vai ser a definição que eu vou usar aqui, tá certo? uma coisa extremamente pragmática, tá? é, uma, é uma coisa que aparece em várias formas, tá certo? mas nem sempre vai produzir trabalho macroscópico, no sentido de que o corpo vai se mover macroscopicamente, né? Ainda bem, porque quando a gente bota uma panela uma panela de água no fogo, a gente está e a gente, a gente tá transferindo energia, né, do fogo para a panela e da panela para a água. Mas essa transferência de energia não produz trabalho macroscópico no sentido de, né, ter um deslocamento para poder para poder é, multiplicar fazer o produto escalar por uma força, e aí você tem um trabalho definido a partir, a partir disso. Ainda bem, porque senão né, ferver água seria uma tarefa hercúlea, ok? Infelizmente, a única coisa que a gente pode falar em termos bastante pragmáticos sobre a energia é que é alguma coisa que todos os corpos têm, tá? não se cria nem se destrói, ela só se transforma, né? É um pouco o princípio de, de Lavoisier, mas focado extremamente uh, no conceito de energia. Tá? E essa transferência de energia né, é uma consequência da interação entre o objeto e o entorno dele. Tá? Do mesmo jeito que a força é uma consequência de uma interação entre um objeto e tudo que cerca esse objeto. Né? É... É a força que, que, que, que, então, transfere energia entre dois objetos. tá certo? É a força que vai transferir energia entre dois objetos. Quando a gente fala né, de trabalho é, macroscópico. Porque, para para pensar, a gente já viu que trabalho macroscópico, quando há um deslocamento de um, de um objeto, né, trabalho é variação de energia cinética. Lembra lá do efeito da força sobre um objeto. Qual é o efeito da força resultante né, sobre um objeto? É dar ele aceleração, é causar uma variação de velocidade. E a gente já viu que, havendo uma variação de velocidade, você vai ter uma variação de energia cinética, que depende do quadrado da velocidade. Tá? Então, a, a relação entre trabalho, forças e, e energia cinética né? é que, havendo uma força, e essa força produzindo um deslocamento, ela vai, ela vai causar uma variação de velocidade, pela segunda lei de Newton, né? força é massa vezes aceleração, aceleração é variação de velocidade. Essa variação de velocidade vai se vai causar uma variação de energia cinética do corpo, que é o próprio trabalho. Então, a gente cai de novo numa, numa definição um pouco circular da coisa, mas extremamente coerente entre si. A única coisa que a gente não consegue definir com absoluta precisão é o que é energia. Energia não é um fluido, energia não é um gás, energia... Antigamente se achava, né, que a energia podia ser um tipo de fluido, tanto é que aí você tinha o fluido calórico, né? Então, tá. Mas basicamente você tem toda uma série de, de consequências aí que uma implica na outra e elas estão totalmente coerentes entre si.